E aí pessoal, Wordap0 na área, beleza galera? É o seguinte, trazendo hoje uma gameplay de cog sem nada pela dona nude e também com dicas importantes, galera. Assim, se você quer ser um pro, quer se tornar um prosão e tal, tá seu prozera da situação, você tem que aprender a usar armas primitivas, vamos dizer assim. Então eu sugiro que vocês treinem bastante aí com armas peladas, que é o caso da Bosque, que vocês veem muito em SB, por exemplo, o Fantasma, ele joga SB com Bosque sem mira, entendeu? Então assim, se você ficar muito bom usando uma arma sem mira, quando você usar com mira vai ser mais fichinha ainda. Então eu trouxe umas partidas aí Com a COG Eu só coloquei só o pente estendido né, Pra ter mais bala e tal Poderia ter ido sem o um pente também Eu optei por ir com o um pente estendido Mas assim Eu fui sem redutor Sem bico Fui sem punho Fui sem mira Entendeu? E isso prova também Que você pode se dar bem Sem todos esses acessórios aí Claro a arma vai ficar mais fraca? Vai ficar mais fraca, principalmente se você for sem punho e sem bico. Se você for sem mira, só vai mudar a mira, vai ser um pouquinho mais difícil, mas é, na vida real ninguém usa mira, pouquíssimas pessoas é, usam mira, você não vê PM na rua de mira, os caras estão usando a mira da própria arma ali e tal. Então, assim, é o que eu sugiro para vocês, façam alguns treinos sem mira, é, sem punho, sem bico. E se vocês se saírem bem, significa que vocês saíram muito bem com a arma full, a arma toda ali no best setup. Então fica aí como dica, entendeu galera? E se vocês gostarem aí eu posso estar trazendo mais gameplays com a arma nude, né, eu apelidei de nude. E até coloquei o, na miniatura aí a menininha do GTA e tal, é, pra fazer uma um alusão, né? Mas assim, eu vou deixar o restinho de gameplay rolar. Já conto com o seu like, como sempre. Se você não é inscrito, cara, se inscreva aí no canal. Ative o sininho, coisa rápida, fácil. E dá um up do caramba, você sempre vai ser notificado aí dos vídeos que eu tô postando no canal. Não, mais é isso, galera. Tamo junto sempre. Valeu, falou, fui! eu Strike called. Strike called. Recon mobilized.